Dito é achado. Versão brasileira, Vox Mundi. Vamos, Miriam, me dá um beijinho. Você nunca desiste, não é milagre. É. Ei. Sirian! Parece que o Lênic está de mau humor hoje. E como esperava que ele estivesse hoje? Chegou uma carta de Cafarnaum do seu irmão. Jonas? Ah, faz anos que não o vejo, o que diz? E como é que eu vou saber? Foi mandada por Simão. O escriba vai ter que ir na casa dele para saber. Hum, não vou. Naquela região todos ficam me olhando. Espere. Você vai amanhã logo cedo... O seu irmãozinho pode estar lhe mandando dinheiro <risos> E o que é que você tem com isso? Você me deve Você me deve um mês de salário Ah, eu não devo nada para uma meretriz Por que você está me olhando? Ora, se eu conseguir descobrir o que você parece, eu digo Fique perto de mim É, eu posso... ajudá-la? O meu nome é Miriam. Disseram que tem uma carta para mim. Do meu irmão em Cafarnaum. Eu a convidaria para entrar, mas... Um... Ora, não é decente uma pecadora entrar na casa de um justo. Você pode ficar nervosa, mas eu não vou me desculpar por manter a minha casa livre de... Livre de falta de respeito. É, eu tenho mesmo uma mensagem para uh, Miriam. Jonas de Cafarnaum deseja informar a sua irmã Miriam de Jerusalém que... Oh, oh céssimo, ele... Ele está morrendo. E prossegue dizendo que quando você receber esta mensagem... Ele já terá provavelmente morrido. Moça... Tome. Ele mandou o dinheiro? Não, isso é meu. Olha, aí tem dez moedas de prata e são suas se prometer começar uma nova vida. Oh. Muito, muito <risos> obrigada. <risos> moça, por favor, moça. Olha, vá embora. Você não pode ficar aqui. Vá embora, por favor. Vai. Jonas... Jonas... Como está ele? É o fim, infelizmente... Jonas... Preste atenção... Jesus está na aldeia... Eu vou levá-lo até ele... Não... Não me leve a Jesus... Ele pode curá-lo se você acreditar... Já ouvi fazer isso com outros... Eu não quero que ele me veja. Tive uma vida cheia de pecados. Eu mereço morrer. Ele está vivo. Venha, vamos levá-lo a Jesus. Ele vai morrer se o levantarmos da cama. Eu quero ver. Eu quero ver. Com licença. Por favor. Com licença. Temos um homem muito doente. Ele precisa ver Jesus. Todos aqui precisam. Espere chegar a sua vez. Não sejam como aqueles que parecem limpos e justos por fora Mas por dentro estão cheios de imundície e pecados ah, ah. Perdoe-me, Jesus Mas eu não tive escolha Ora, essa gente é incrível Você tem uma grande fé. Não. Alegre-se, filho. Seus pecados estão perdoados. Ah? Oh. Hum. Esse homem está blasfemando. Apenas Deus pode perdoar os pecados. Diga-me por que minhas palavras o surpreendem. Eu... Uh, eu... O que é mais difícil? Eu lhe dizer... Seus pecados estão perdoados? Ou eu lhe dizer... Levante-se, pegue o seu leito e ande. Sabe, bom, eu... Uh, curar é mais difícil, não é? Pois muito bem, então. Para lhe mostrar que eu tenho poder para perdoar os pecados. Levante-se. Pegue o seu leito e ande. Ele está curado. Olha, ele se levantou. É um milagre. Eu estou... perdoado? Isso para mim vale mais do que... A própria vida. <risos> Jonas! Samuel! Obrigado! Obrigado a todos! Eu nunca poderei pagar o que fizeram. Para onde está indo? Jerusalém. Eu preciso achar minha irmã, Miriam. Ela tem que saber o que Jesus pode fazer. Boa sorte para você, Jonas. Esse grupo deve ser o de Jesus e seus seguidores. E eles estão vindo para cá. Mateus, o que pode ser mais interessante do que isto? Veja só o quanto dinheiro ganhamos! <risos> Quer dizer, roubamos, não é? Ah, não seja tão honesto. Que diferença faz se cobramos um pouco mais para nossos gastos? Todos os cobradores fazem isso, até você fazia antes de ficar tão santo. Só que não é direito. Isso não é honesto. Ora, se isso incomoda tanto, procure um outro trabalho. É, vai sobrar mais para gente. <risos> Mateus, por favor, siga-me. Ah. Você acredita? Eu nunca tive tanta sorte na minha vida. E esse Simão deu tudo para você? Se eu prometesse começar uma nova vida. E farei isso, Tamar. O quê? Essa é a minha chance de enfim sair daqui. Mas e o Lamek? Ele não vai deixar você ir embora. Ele só vai saber depois que eu tiver ido. Contratei um homem para me levar até uma cidadezinha bem longe daqui. Dez moedas de prata são suficientes para isso. Mas, Miriam... Tamário, não posso mais viver desse jeito. Eu sinto muita culpa e vergonha. A morte de Jonas me fez ver minha própria vida. E eu não quero morrer assim como Meretriz... Eu sei que meus pecados nunca serão perdoados, mas pelo menos posso tentar mudar. Eu posso ir com você. Oh. Oh, <risos> Vá arrumar as suas coisas e encontre-me aqui hoje à noite. Oh. Será que vocês é. conseguem prestar um pouco de atenção aqui? Nós já sabemos. Você já falou mais de 100 vezes. Esse Jesus é diferente. Nós temos que ouvi-lo falar. Ele vai à minha casa hoje à noite. E como eu sou amigo de vocês, eu pergunto, vocês também querem ir? Eu vou dar o maior banquete que vocês já viram na vida. É. é, é... Está bem, nós iremos lá. O que foi que eu disse? Esse Jesus parece um homem santo e no entanto aceita comer na casa de um publicano. Ele não faria isso. Acho que ele não se atreveria. Vocês se surpreendem. Mas eu lhes digo, está próximo o tempo em que todos os que estão nos túmulos se levantarão. Vocês aí. Como é que o seu mestre, o seu rabino, come com pecadores e publicanos? Ele não é santo? Vamos lá, por favor. Pergunte a ele. Não faça isso. Ele, ele parece saber o que a gente pensa. É muito inteligente. Ora, eu não tenho medo dele. Você fez uma pergunta muito importante. E estou esperando a sua resposta. Um médico não visita a casa daqueles que são saudáveis. Ele vai à casa daqueles que estão doentes. Oh, oh, o que quer dizer com isso? Que eu vim ajudar os pecadores a se arrependerem. Mas não posso fazer isso se passar meu tempo com os justos. Oh, uh, uh, uh. Eu avisei. Ouçam. Havia uma mulher que tinha dez moedas de prata... Mas um dia, ela descobriu que havia perdido uma. Finalmente a encontrou e chamou sua amiga e vizinha para se alegrarem juntas. Veja é a mesma coisa entre os anjos de Deus por um pecador que se que se arrepende. Tenho certeza de que o guia estará lá? Ele estará lá. Ele só receberá se aparecer. Eu. Eu não estou vendo o guia. E você está vendo ele? Vamos logo antes que o Lemme descubra. Só um minuto. Eu quero metade agora. E metade quando chegar lá. Hum. Agora o resto é para mim. Foi bom negociar com você. Tudo o que eu queria fazer era recomeçar. Como pode ser tão boba? Achou mesmo que poderia partir? Não dê atenção a ele, Miriam. Nós vamos partir sozinhas. <risos> Espero que encontre alguém que dê trabalho honesto a Meretrizes. Você não pensou nisso? Pensou? E o que vão comer? Onde vão dormir? Vamos, Miriam. Bom! Bom! Se vocês acham que podem conseguir... Oh! <risos> Isso mesmo Sem mim, estão perdidas <risos> Ninguém sai Quando Matheus me falou sobre o que o senhor ensina Eu não acreditei e mesmo agora me parece que... Está eu... dizendo que mesmo nós, cobradores de impostos, somos importantes para Deus? Como pode ser? Era uma vez um jovem pastor que tinha cem ovelhas. Mas um dia, ele percebeu que uma delas estava faltando. E ele deixou as noventa nove para procurar a ovelha perdida. Já não há o que fazer Sem nenhuma luz pra ver Só escuridão é Estou Isendo, ameaça assim me impedir Mesmo que a força de um vento feroz Me faça querer desistir Guiado pelo amor e toda a fé Não descanso até encontrar O fraco e o sozinho Aquele que precisa Tenho fé e vou te esperar, vou te esperar E então, de repente eu ouço uma leve oração Aquela que se desgarrou pro rebanho reto Vai se encontrar. Você vai se encontrar. E a mais do seu, seu amor, nos olhos de um estranho. E ela é lá que ele encontra o seu lugar. E quando ele encontrou a ovelha, voltou para casa e chamou seus amigos e vizinhos, dizendo. Alegrem-se comigo, porque encontrei a ovelha que estava perdida. De novo eu lhes digo: há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vou embora, Milha. Volto para Cafarnaum. Eu lamento que as coisas não tenham saído como você queria Mas ainda há tempo Jonas, por favor Você só precisa ir até Jesus Eu sei que ele poderia ajudá-la como ajudou a mim Nós já falamos sobre isso, Jonas Ninguém pode me ajudar Mas se você tentar Eu já tentei Já tentei uma centena de vezes Nunca vou conseguir sair daqui E também eu não sou digna Vá, ah, Jonas. Não há nada que possa fazer por mim. Pode ir. Ah, meus bons amigos. O que os traz a Jerusalém? O Rabino Jesus. É, eu soube que ele está aqui de novo. E é verdade o que dizem sobre ele? Que se deve ter medo dele? Eu... Uh, não sabemos o que dizer sobre ele Viemos pedir a sua opinião oh. Ele diz que tem o poder de perdoar os pecados Isso parece uma blasfêmia, eu sei, mas... Ele passa uma coisa muito... muito boa hum, É difícil fazer um julgamento sem que eu mesmo o tenha visto vocês o convidariam para jantar comigo esta noite? Eu não aguento mais. Eu não quero nem mais viver. Amado Deus pode me ouvir faça-me morrer hum, é verdade o que dizem sobre ele sua presença é muito poderosa o que eu eu conheço você você não pode entrar aqui Jesus o Senhor é Jesus oh. Oh. Oh. Se esse homem é santo, como dizem Ele saberia que essa mulher é uma pecadora E ele a censuraria Simão, eu tenho uma coisa para dizer a você era uma vez, certo credor que tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas e o outro devia apenas 50. Ah, continue, sim. Nenhum podia pagar a dívida. Então, o credor perdoou a ambos. Diga-me, qual devedor o amaria mais? Hum, bom, eu. imagino. E aquele que recebeu o perdão maior Você está certo Está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa Você não me deu água para os pés Mas ela lavou meus pés com suas lágrimas E os enxugou com os cabelos Você me recebeu sem um beijo Mas esta mulher não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés. Por isso eu digo a você, os pecados dela, que são muitos, estão perdoados. Obrigada. Jesus. A sua fé salvou você vai